Crendo que havia conquistado o status de Grande Governante da Terra-média, Sauron assumiu diversos títulos. Rei dos Reis, Rei dos Homens, Rei da Terra e Rei do Mundo. Foi isso que ofendeu os então orgulhosos e poderosos Númenóreanos, pois Tarkalion Ar-Pharazon veio com seus súditos até a Terra-média para depô lo Eles vieram tão potentes, que as forças de Sauron fugiram. Percebendo que não os venceria através de táticas militares, Sauron bolou um plano de se entregar como prisioneiro, e assim ser levado à ilha de Númenor. Isso foi em 3262 da Segunda Era. Já em Númenor não foi difícil para Sauron ascender de cativo a Conselheira do Rei, pois os Númenóreanos já estavam sob a sombra. Os Númenóreanos o chamavam de Zígor, o mago, e ele seduziu o rei e corrompeu as pessoas. A rendição pessoal de Sauron foi voluntária e astuta. Ele conseguiu livre transporte para Númenor. Ele naturalmente possuía um anel, e desse modo logo dominou as mentes e vontades da maioria dos Númenóreanos. Não creio que Ar-Pharazôn soubesse alguma coisa sobre um anel. Os elfos mantiveram a questão dos anéis em segredo enquanto puderam. De qualquer forma, Ar-Pharazôn não mantinha comunicação com eles. A grande maioria dos Númenóreanos passou a adorar as sombras e foi instituído o culto a Melkor, com Sauron como o grande sacerdote. Os fiéis foram perseguidos e sacrificados aos montes, a Árvore Branca foi cortada e erigido um templo em seu lugar onde os sacrifícios eram feitos. Por fim, Sauron convenceu ar a se rebelar contra os próprios Valar, dizendo que assim ele ganharia imortalidade. A invasão das Terras Imortais levou a uma intervenção direta de Eru Ilúvatar, que afundou Númenor e a Grande Esquadra Númenoriana. Sauron se regozijava dentro do templo de Melkor quando tudo aconteceu e foi pego pela queda. Mas seu espírito sobreviveu e voou para a Terra-média. Ele estava com o anel consigo e o levou de volta também. Apesar de reduzido a um espírito de ódio levado por um vento sombrio, não acho que seja necessário se espantar com esse espírito levando embora o um anel, do qual seu poder de dominação de mentes agora dependia amplamente. Neste ponto, como ele teve seu corpo destruído, Sauron ficou muito fraco e necessitaria de um tempo para se refazer de novo. Em 3320, o espírito de Sauron voltou para Mordor, onde lentamente foi retomando as forças até conseguir assumir uma forma novamente. Dali em diante, ele começou a governar por meio do terror e da força, preenchendo o cargo de seu antigo mestre. Da destruição de Númenor, um punhado de fiéis conseguiu escapar, liderados por Elendil. Ele e seus filhos fundaram os reinos Númenóreanos no exílio, Arnor e Gondor. Sauron considerava os exilados os seus inimigos, então lançou um ataque preventivo a Gondor em 3429. Em resposta, os Númenóreanos formaram a última aliança com o Rei Élfico Gil-galad. Ao saber da Aliança, Sauron enviou orcs de Mordor para as Montanhas Nevoentas, a fim de emboscá-los. Na mesma época, ele incendiou os Jardins das Entesposas para prevenir o avanço dos Aliados, descendo o Anduin. Mesmo assim, eles conseguiram alcançar Mordor e derrotar as forças de Sauron na Batalha de Dagorlad, em 3434 da Segunda Era. Em seguida, iniciou-se o Cerco a Barad-dûr. Depois de sete anos de sítio, em 3.441, o próprio Sauron saiu da Torre Sombria e foi combater pessoalmente. Elendil e Gil-galad lutaram com ele e o derrotaram, mas ambos também foram mortos. Isildur, o filho mais velho de Elendil, pegou o toco de Narsil, a espada quebrada, e cortou o dedo do corpo caído de Sauron, retirando junto o Um Anel. Apesar do conselho de Círdan e Elrond para aproveitar e destruir o objeto no fogo do Monte da Perdição, ele o reivindicou para si. E assim chegou ao fim a Guerra da Última Aliança e a Segunda Era. Sauron levaria agora um longo período para conseguir reconstruir sua forma física, bem mais longo do que depois da Queda de Númenor. Sem seu governante, os Lestenses caíram no caos e em lutas tribais. Lutaram entre si, e se afastaram para o distante leste. Não se ouviu falar de Sauron por um bom tempo. Somente por volta do final do primeiro milênio da Terceira Era, Sauron começou a tomar forma novamente.